Here it comes. Boom esse é um vídeo gravado imediatamente após a Trade Deadline. Acredito que esse é o primeiro vídeo no YouTube que vocês vão ver com todas as trocas que aconteceram até as 17 horas, horário de Brasília dessa quinta-feira, mais conhecida como Trade Deadline. Acredito que nem a ESPN tenha subido um vídeo ainda falando sobre, então sem muita enrolação, aí vão todas as trocas que aconteceram. Vamos começar então em ordem cronológica. Há algumas semanas aconteceu a primeira troca entre Utah Jazz e Cleveland Cavaliers. O Jazz recebeu o Jordan Clarkson e os Cavs receberam o Dante Exxon, uma escolha de segunda rodada de 2022 do San Antonio Spurs e uma de 2023 do Golden State Warriors. O Jordan Clarkson já jogou 20 jogos até o momento pelo Utah Jazz após a troca, vindo bem do banco de reservas, com uma média de 15 pontos por jogo. A segunda troca também já faz mais de uma semana que aconteceu, foi entre Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves, os Hawks trouxeram de volta o armador Jeff Tigg. Jeff Tigg já foi um All-Star por Atlanta em 2015. E junto com ele veio o Trevion Graham. Os Timberwolves pegaram do Atlanta Hawks o Alan Crabb. Mais uma troca entre Portland Trail Blazers e Sacramento Kings. Os Blazers trouxeram o Trevor Ariza, o N.N. Gabriel e o Caleb Swanigan de volta, porque ele era dos Blazers antes de ir para os Kings. E os Kings ficaram com o Kent Bazemore, o Anthony Tolliver também de volta, porque ele já jogou no Kings anteriormente e duas escolhas de segunda rodada. O Trevor Ariza, nos Blazers, foi titular nos seis jogos, desde a troca, com uma média de mais de 10 pontos por jogo. Nos Kings, ele estava jogando bem menos, com uma média de apenas 6 pontos por jogo. Após a lesão do Dwight Powell, os Dallas Mavericks precisavam de um pivô e pegaram o Willie Collinstein, que estava no Golden State Warriors, e em troca deram uma escolha de segunda rodada de 2020, que é originalmente do Utah Jazz. Agora uma troca bem menos importante, que nem virou muita notícia, o Dallas Mavericks pegou o pivô Justin Peron, do Oklahoma City Thunder, em troca foi o ala Azeia Robbie que só jogou dois minutos nessa temporada até agora, e cash, né, e dinheiro para completar a troca agora a grande troca entre quatro times que virou notícia, Houston Rockets cedeu o Clint Capella para o Atlanta Hawks, trouxe Robert Covington e Jordan Bell do Minnesota Timberwolves, além de uma escolha de segunda rodada de 2024 que é do Warriors o Hawks, além do Clint Capella, ficou com o Nene, Minnesota nessa troca pegou uma Malik Beasley, Juancho Hernan Gomes Evan Turner, Jared Vanderbilt e a escolha de primeira rodada de 2020 que é do Brooklyn Nets, mas está protegida na loteria, e os Nuggets pegaram o Gerald Green, o Keira Berry o Shabazz Napier, que estava sendo titular nos Timberwolves, e o Noah Vonley, além da escolha de primeira rodada de 2020, que é do Houston Rockets. Outro jogador que está de volta a um time é Dwayne Dedmon, ele voltou para o Atlanta Hawks, junto com duas escolhas de segunda rodada, e do Hawks para o Kings foram o Jabari Parker e o Alex Lane. Quem precisava reforçar o banco eram os Sixers, e eles pegaram dois jogadores do Warriors, Alec Burks e o Glenn Robinson III. E para os Warriors, eles mandaram três escolhas de segunda rodada nos próximos três anos: uma via Dallas, uma via Denver e uma via Toronto. Andrei Godala finalmente saiu de Memphis, foi para Miami junto com Jay Crowder, que talvez seja um dos recordistas de trocas nos últimos anos, e o Solomon Hill. Para Memphis foram Justice Winslow, James Johnson e Dion Waiters. Uma troca sem tanta relevância, os Hawks pegaram o Derek Walton Jr. dos Clippers em troca de dinheiro. Quem também está de volta a um time é Bruno Caboclo no Houston Rockets, ele que já jogou uma pré-temporada pelo Houston Rockets. Do Rockets para o Memphis foi o recém-adquirido Jordan Bell, que havia chegado do Minnesota Timberwolves. Rockets e Grizzlies também trocaram entre si duas escolhas de segunda rodada. Agora o que todo mundo esperava, para onde ia D Angelo Russell, ele foi para o Minnesota Timberwolves, assim como todos esperávamos, junto com o Jacob Evans e o Omar Spellman e o Andrew Wiggins, finalmente saiu de Minnesota indo para os Warriors, junto com as duas escolhas do Wolves no draft de 2021, embora a escolha de primeira rodada seja protegida no top 3. Outra troca não tanto popular, Scalabissier foi para o Atlanta Hawks, junto com compensação financeira, em troca de uma futura pick de segunda rodada que não deram muitas informações. Agora uma bombástica 20 para 5 da tarde, Andre Drummond foi para o Cleveland Cavaliers, em troca de Brandon Knight, que volta para o Detroit Pistons, John Hanson, e uma escolha de segunda rodada do draft de 2023, a mais baixa entre a escolha do Cleveland e a de Golden State. James Johnson não parou no Memphis Grizzlies após a troca com o Miami Heat e foi para os Timberwolves em troca de Gorgie Jenkins. Outro que não parou foi o Shabazz Napier no Denver Nuggets, era de se esperar pois eles já têm muitos armadores, foi para o Washington Wizards em troca do Jordan McRae. O Philadelphia 76ers liberou um lugar no elenco mandando James Ennis III para o Orlando Magic em troca de uma escolha de segunda rodada futura. No finalzinho, faltando alguns minutos para as 5 horas, foi oficializada esta troca entre três times. Os Clippers ficam com Marcus Morris e Azeia Thomas, os Knicks ficam com Mo Harkless e uma escolha de primeira rodada em 2020, e os Wizards ficam com Jerome Robinson. E aí? Quem mandou bem, quem mandou mal, surpresas, o time de vocês mandou bem, vocês estão felizes, estão cabis baixos? foi melhor que no ano passado. No ano passado nós tivemos vários jogadores trocando de time, como o Kristaps Porzingis, o Tobias Harris, Markel Fultz, Margazol, Jonas Valentunas, Harrison Barnes, em comparação ao ano passado, como foi esse ano. Digam aí nos comentários. E antes de acabar o vídeo, eu tenho uma novidade para anunciar. No próximo final de semana, eu estarei pessoalmente em Chicago, Illinois, para cobrir o All-Star Weekend, que acontecerá na cidade. Viajarei na quinta-feira à noite, farei vídeos para o Boom Chakalak, que nem eu fiz lá em 2018, lembram? Eu fui assistir a três jogos do Houston Rockets em Houston. fiz três vídeos para o canal, cobrindo toda a minha viagem. No ano passado, 2019, eu fui para Franca, no Jogo das Estrelas, do NBB. Também fez uma cobertura do fim de semana inteiro. E esse ano eu vou para Chicago cobrir o All-Star All-Star Weekend, e não é só isso, porque saindo de Chicago, eu vou para San Francisco conhecer o Chase Center, a nova arena do Golden State Warriors e, coincidentemente, o primeiro jogo pós-All-Star Game lá é Golden State Warriors e Hilton Rockets, que é o time que eu torço, então estarei no All-Star Weekend e estarei no jogo Warriors e Rockets em São Francisco, tudo isso virará virarão vídeos para o Bunchakalaka logo mais. Então tá? Nos vemos então no meu próximo vídeo aqui no canal um grande abraço.